Ela agora e vai lá. Viu um pouquinho a sobrinha sua? Lá. tio Vai estio nela. Né? Tadinha. Nojo de amor. Tá gostoso, Deixa ela deitar dormir mais um pouquinho. Quando vai for leve, você fica com ela o Tá? Ei, tá ó, gravando, tá gravando. Melhor você ficar. Mudar de assunto aí. Ah, eu ia falar se esse carro tivesse tranca... fechado os vidros, você já tinha tomado na cabeça. Olha onde está Esse carro não fecha o vidro. com a chave dentro. O golzinho branco lá embaixo, bonito, né? Graças a Deus, o visor aqui é de feio. Estrada de ferro, Sorocabana, hoje não dá para conhecer mais. Eu me lembro que aqui era um lugar bem alto, onde a gente muitas vezes até ia para a escola por esse lugar estamos fazendo alguns registros da cidade de Tarabai, onde eu nasci você viu o Vieira passou ali Madalena pode dar estilo e corta pode dar um estilo nela deixa eu ver eu... Eu vou o Raulzinho ô ah. Raul ô Raul vem com um pouquinho Raul, olha aqui um pouquinho, ó. Esse é o Raulzinho, filho da Luzia. Olha o tamanho do menino, ó. Brinca em serviço você vê uma coisa, ó. Fala assim: oi. Faz assim, assim, oi. Dá um tchauzinho assim pra mim, ó. Dá um tchauzinho pra ele, pra ele tirar. A Dá, rapaz, não um tira pra mim, vai, menino. Fala assim: oi, faz assim, ó. Tchau. Outra vez, outra vez, pra eu poder pegar direitinho, vai. vai sim, tchau, tchau. Não, mas nesse de assim, seco, assim. Isso, assim, ó. Vou falar uma coisa. Tá grandão, hein, rapaz? Quantos anos você tem, hein? Hein? Quantos? Dois anos você tem? Dois. Quem que você tá, que tá procurando aqui? Quem que cê tá olhando aí? Não. O que cê eu... tá olhando aí? Aí. Aí o quê? Aqui, ó. Fica engraçado, Rafael. Um pouquinho. Olha aqui do lado do senhor, aqui, ó. Vem, vai. O Alberino, mostra. Deixa eu ver, filha. mostra pra mim aqui, ó. É sua mão. Aqui do lado do senhor, atrás do senhor, tem o pé de manga. Assim, ó, Opa, oh, ó, oh, pai. Pai, ela racha, Meu é pé, rapaz. Oh, Ô, Meu pé, que tá em cima do meu pé. Ela racha, pai. Seca, cara, seca Por quê? Por ah, que ela faz isso, será? Se A ah, seca, se né? Você tá aqui, Brina. Aí eu sentava perto dele e ele lá, ó Isso aí, você com o rosto ficava vermelho Vai dar saudade que lá ninguém faz isso é, olha Ô, Rita Olha pra cá um pouquinho, Rita Olha pra cá, Rita Você é você mesmo, não tem jeito, aí eu risada, viu, Felipe? Mas qual é o problema? Qual é o problema não poder dar risada? Mas é assim mesmo, vai ficando Porque nova e é nascendente. Na eu sou criança. Vamos soltar minha cabeça, ficar mais. Vai ficar mais charmosa assim, ó. Ah, o Raulzinho aqui, achei o Raulzinho. Tá me chamando, né, Maria? Calma madalena comendo na cerola. Pronto? Pronto. Pode Pode ficar à vontade. <risos> um... A Talvez porque tá duro, né? É. Dá pra falar assim? Deixa eu ver, meu amigo. É. Vai quebrar? Aí, Madalena, pode te chupar a vontade aqui, do Luciano também, ó. Mas acho que é. Vai lá outra vez, vai. Vai lá outra vez, vai. Olha, tá muito alto isso aí, meu filho. Consegue... Vai, Ray, volta, Raul, volta. Ah, deixa eu pegar a foto do meu lado, Madalena. Lembro? Mas não tem Opa. medo, né? Não Tira o pezinho, dá tá? igual a tinta <risos> Ei, Raulzinho Cuidado, Raul. Só Isso aí você sabe fazer, Raul? Hã? Empina com ela Hã? Empina com ah, ela Não sei! não sei Aprende tá ainda. Cadê o patinete? Deixa eu ver o patinete dele Ei, patinete bonita, hein, rapaz lia, Esse é o Raul Tá o comprando... um tá tá tá que mãe O mesmo é Esse aqui eu vou, eu vou ver se eu levo ela comigo. Eu vou botar ele também. É pra as meninas ficarem apaixonadas quando verem o vídeo, Rafael. É, Rafael? Para as moças ficarem apaixonadas. Aí é, você faz a manga, eu a manga. Eu você. E você, assim, morena bonita? Você tá aqui dentro, ó. Eu tô, eu tô amarrando você aqui dentro, ó. Hein? Moça linda, que sorrisão bonita, ó. Olha os dentes lindos dela, ó. acabei de chegar, Quem que é esse, Rafael? É ela? Olha é aqui, ó. Olha, ontem, ontem, 250 reais. Uma roupa tá o o o oh, oh, e oh, que ela tá. Ali ah, ah, tá oh, que Na árvore? Oi, mais um que tá? Ele é mulher do senhor, vai, vi? Ai, vai dar no Tudo Vamos senhor. Mariana. Senhor, Sonha? Agora faz um beijo pra ele. Dá um beijo pra mim, dá tá? Coisa linda! Maria? é. Eu ia filmar ele pra agora lembrar. Eu só tinha mulher aqui, você nem ouviu, né? É! Pá, mas eu gosto de medo de mulher mesmo, né? sabe, de macho? Oxê! Ê, mulher na bonita, o que você tem na mão aí? Um copo? O que que tem no copo? Nada! Mas tinha alguma coisa, o que que tinha dentro? Cadê o copo? Copão, menina! eu? E eu? E você? Ah, o zoião dele! Deixa eu pegar, deixa eu pegar o pessoal. Olha a morena bonita! E deixa, deixa eu filmar a tua tia. Deixa a tua Deixa eu filmar falando. Ei, tia. deixa eu não tudo. Não, oh, mas você tem que tomar. Se você começar o canal. Ô lindinha, aqui ó. Vira aqui onde eu ver você. Olha que menina bonita. Ah, ela aqui. É o seu. você aqui. É você também é bonita. Você também é bonita, não é só ela que é bonita. Você também. Ah, depois você vê. Espera aí. Cadê o Bruno? Peraí. Cadê o Bruno? Mamarona. Madonna. Deve estar mal, Vem cá, Raul. lá, tá vendo lá? Vem uh, uh. ah, Parece um. que é Só de branco, olha. Os caras bonitos, É de cima? né? É Comigo. Você no meu National Geographic. Deixa eu brigar um pouquinho. descer e branco ali, tá vendo, Rafael? Tô. Então, aquela eu falei pro senhor. Tá vendo ali, ó? As lagartas. Essa é uma, uma, uma borboleta especial, ela tem asas, ela tem pernas, a, a cor dela é branca e ela tá sobre uma flor e as asas são para voar. Ela é sobre uma flor, né? é, sobre, é estranho. E as asas dela são para voar. Quer ver, ó? Não voou. Bom, então não é para voar. Dá sua soprada lá, faz favor que bonita. Olha que linda. Fazer Não tá Quer ver, pai? É a mesma espécie, aquela é toda, é toda é um monte. Vem ver. Ah, é muito rápido. Tem que ter um jeito. Mas é bonita, né? Essa qualidade é antiga, rapaz. Eu conheço ela de muitos anos. Foi. tem mais outro por perto dela não tem outra aqui mas é do outro lado uhum. a turma não tá vendo essa beleza acontecendo aqui né ela come Tá assim, não fica de um nécter. Já consegue colocar esse besouro em cima da flor? Você consegue. Ele voa. Olha que besouro bonito. Deixa eu ver. Olha uma pergonha! Ele não faz nada não, minha filha. Ele vive só de, de comer o que tem na lá. folha. O duro é que ele mata a folha, né? Ele voa. Eu não vou deixar sair, não. Você é vai casar lá? Né? Tá não. Ah. Ai, que gracinha de cabelinho solto, ó. Hum. O que tá na minha cabeça, Rafael? Ai. Moça bonita, que que vale. é? Ô o Raul Ô o Raul, mas ele tá na terra. Cê tá na onde? Na pedra. Na pedra. Aqui, encosta, isso. Olha é pra cá agora. Olha aqui, Raul. Ô Raul, olha lá, Olá, Raul. Mas se ele não olha. Você tá batendo nele? Sim. Olha. Que coisa que que ela é. é. Que é olha que ela né, cabelo bonito que ela tem. que ela Qual é o seu nome? Sim, pode puxar que vai ficar bastante tempo lá. Pode puxar, ela vai voar pra próxima lá. chegou duas agora, Vai duas 2. Vamos achar. Vem cá, irmão. Vira, Ele brinca. é a varinha? brinca. Ele bolinha. 谢谢你 Você onde é que você bolha olhar? Não parece, mas ela sai de dentro disso aqui, ó. Ela sai de dentro e fica fora, pendurada. É aquela arvona ali, ó. Lá, É dela. Passa aqui essa bola, ela Não, é dela, Pode sumir. Não é lá. Não é pau. É chifre. É feito um material que Deus fez especial. Não, muito em cima, meu filho. Muito em cima. É. Muito em cima, Tem um S e um E. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá, aqui, ó. Vem cá, vem. É, <risos> E qual é o negócio de na manhã cedinha, né? Tá bonita, né? Papadão, né? Deixa ver. Eu já vendi, ela retornei comprar por eu amor. Ah, deu saudade, né? É que eu tinha vendido pro meu menino, mas meu menino só gosta de negociar, eu peguei e tornei ficar com ela. Ah, linda! Coisa manhã, é tarde doce mesmo. muito bonita, né? E ela faz da boa, boazinha, peguei. Vai, vai sim, nós temos um pastor que ele fala que se for comprar aqui mesmo, a mãe dela vive aí ainda, ainda, sua mãe Oi, tem que Você, que é, na corda, é, você é, é, na corda? aí, ó. Você pisou na corda. Hum. Não tem posso andar? <risos> Não é, que porco é cheiroso? <risos> não que um, é um porco perfumadinho dentro de chiqueiro, né? <risos> ah, é manga verde. Esse não, tá é, essa tá manga madura? Essa aqui, ó, em quando você põe a mão nas mangas pensando que é verde, mas vezes ela tá madura, essas espadas aqui, ó. Qual? Essa daí, né? É. Hum... Eu tenho medo de vaca. É, hoje mesmo vai tirou tudo, mano. Ah, moeda. Por quê? Mais assim. Como eu vou ficar agora? Tinei. lugar é bonito, né, mãe? lugarzinho bonito aqui. Galinha? Lugar! Lugar! Ela de vez, de vez de comer com sal é mais gostosa ainda. Olha, pode aqui. ó o é Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Aqui, ó. Esse é a... Ele pega ele, arrasta ele. Olha, Neguinho, não vá bater ali não, ô Não, agora não, não, filmando, deixa filmando. Vai lá não, vai lá não. eu quero ver <risos> Tá judiando, né? Ai, meu gato, como é que tá? E meu cachorro. Carrola né? <risos> pra ir ali, ele vai ver o cachorro. Vou matar ele. Aí o Ailton vai ver, ele não tem nada. Olha lá, vamos lá então. Vai, lá. Vai falar assim com a língua, Fé, ó. Com o meu nariz. Hum? É. assim o cheiro. Deixar o sequer? Não quer deixar o sequer? Quem? Ela é nova, ela vendeu para outra mulher, depois se arrependeu para ela e comprou ela o nome da filha dela? Ela se arrependeu porque vendeu. Vem cá, Vem cá menina Vem cá, deixa eu ver a boca Pai, tem gente que monta em cima dela? Acho que não Vem cá, aqui ó Vem cá, ô oh, teimosa O que, que é que esse negócio inchado aqui nela, é. ó? Um caroço, um meu bolo. Cadê a boca? Cadê a bocônia? Cadê a bocônia Cadê a bocônia dela? Cadê a bocônia? O velhão vai prender. Vamos até ali, vamos até ali. Espera é, é, é. aí. É a melhor coisa que eu acho que eu não sei. É. Ah, eu não acredito, Debiane. Eu acabei de dar banho em você, você ficou com filho. Você tá com o roupador aberto hoje? Pode ser aqui, ó. Pode. Não ah, mas suja a roupinha não né? Não, não sei não, não vi nem, tá suja ainda. Ah, Aí quieto, mas é azedo. É. fala assim, é que a minha língua não cabe dentro da minha boca, por isso que eu já ia falando, sabe? Não cabe, então eu vou sair aí dentro? Não, sair aqui dentro não, mas guardar aqui a tua imagem dentro vai você lembra daquele menino que foi buscar aquela boiada o menino falou eu vou sair no papelzinho você lembra Lembro, eu tenho a foto até hoje Mas bem o rosto desse homem para não esquecer não, seu joão puxando no zoom aí tá, tá aqui dentro já <risos> tá faltando luz ainda esse aqui é aquele que nós filmamos lá o monstrinho da mabel esse aqui é mesmo. aí Débora, depois você fica se vendo lá para você matar a saudade Meu cunhado já levou uma filmagem. Agora sim, agora eu peguei bem o senhor. Vocês vão É, É, não tem nada Mas depois tirar o Vamos Jagunço Jagunço? É vem, Jagunço Olha o pingo como é que gosta do senhor né? Dá uma olhada ali, ó No meio desses é um negócio branco Você gosta de brincar Jagunço? Cadê ó Vai pingo, vem Pingo é, lá é uma Cadê o Pinho? vem? capinho, Vem? Vem. Ai. Olha a é aqui, meu filho, ó. Débora! Aqui, ó. Posso de frango que eu aqui, ó. Ele Ele come! Bom, eu que vou, vou, vou, vou, vou comer, sim. Sim. Vou comer. Vou ficar, pedado, né? vai é da frente, Cada é Débora. Tá. de levar, você vai. A que animal. vem! Vem cá, vem! Manado. Manado. Maiado. Não, mas... Maiado, ele sentiu o sabor do de seu dedo, jogou fora. Pegou foi no meu dedo. É. Aí, filho, ó, voz de galinha. Já é. é. não que eu tô dando comida com o Maiado. Eu Não Maiado não quer <risos> vir não. Ei, mas não precisa melecar a minha cara. Contra o sol, tá quanto? Contra... Zé Prancha, Zé Prancha de Oliveira da Silva Santos Eu vou dar as contes para os velhos e as escolas para nós Ah não, o não... Ele, não... Ele nasceu pra você criança. Eu nunca vi Ai, mãe, eu isso aí, cara. Mãe, é boa, Eu Eu gosto dessa menina, Quer é bem Você vê que eu ela ah, consegue. Agora eu vou deixar o arroz feijão, só que o gosto do arroz. É. que delícia, Arroz. Feijão, linguiça, Não. feito no fogão além. Ela está ali ah, vou... Tio, vai que vem agora, vai tirar todas? Agora vem. Ah, agora vem meia dúzia. É. Meia dúzia de dois. Dona Zica, meu Deus, que vê a mais linda desse tite meu Deus. ela não Chama elas, cru, cru, cru, chama. É, que vai... <risos> elas, elas não vem tudo, não, menino. Cru, cru, cru. Eu eu, eu, eu Lara! Eu, eu, eu, eu! eu eu não Eu, Não Sim, tadinha. Ela é uma boa boneca. Ora, Damar, tu tu não está bat. Tá, gente? Já tem filmando. <risos> fala, fala alguma coisa aí, Fala Alguma coisa. Vem pra casa, seu, seu João. Fala Loli Almeida. Aí, aí sim, aí é melhor Fala alguma coisa pra ela. Rosa Maria, então eu tô com saudade, senhora também, menta? Tá? E eu tô vale. tinindo. Um aí, agora aí sim. <risos> Tá vindo indo? Gino! Olha só lindo! O que é? Tava desfocalizado. É ah, os cabelos.. Os, seus, seus os cabelos de soltos, de soltos de da Madalena. Milhas. Os cabelos soltos da minha amada. Eu, Alan, olha a cara dele, olha. Eu tô olhando tô os cabelos soltos, não tô querendo saber nada de Alain. Agora deixa eu ver a cara do Alain. Esse é o Alain, o menino comedor de farinha. O baiano que nasceu no estado de São Paulo, baiano sem ser baiano. É isso aí. Essa é a dona Madalena. Ai, os lindos cabelos loiros. É o baiano da renda de É, Eu, eu, eu, eu. Pegou barato. Eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, Cadê, louro? Fala eu, eu, eu outra vez. Fala, louro. Eu eu eu. Eu eu eu. eu, eu, eu. eu, eu, eu. Fala, louro. Ô louro. Ó, louro. pai. Ai, oh, não, aqui é não. Tá com medo? Ó, louro. Essa é a menina sorriso, só sabe dar risada lá. Falei, ó, tá dando risada já, ó. Tá vendo? Você vai estragar Qualquer, Qualquer... Deixa eu ver a, a grande caça que você caçou. Isso aí é o que, um fazão? É na rolinha. Essa rolinha, ela tem duas partes. A parte de dentro e a parte de fora. Calma. Na parte de fora nós temos pena, porque ela é penosa. Temos pata, porque ela é patosa. Patosa é mulher do pato. A parte de dentro nós temos coração, pulmão, não bota a mão, se atrapalha a filmagem. O que você fazendo? Limpando o quê? Nada. Cadê esse link que você matou essa briosa aí? Tá ali, perto do malhado ali. Dez pedradas para acertar uma. Nada, duas só. Você deu umas duzentas que acertado em acertar de enrolinha, você só essa. Senhor! Rafael. Senhor! Já, já, que é